que você toma a decisão por abrir um retalho para raspar. Né? Ah, é uma bolsa muito profunda, você já abre para raspar. E aí a gente vai tentar, ao longo dessa nossa conversa aqui de hoje, criar algumas, algumas formas de pensar para tomar essa decisão. Tá? A ideia é exatamente trazer alguns conceitos que norteiam essa tomada de decisão né? É, quando abrir um retalho, em que momento, qual é, qual é, quais são as vantagens, quais são as desvantagens é, em abrir um retalho para descontaminar. Muito bem. Bom, esse é um, esse é um slide que eu gosto muito, é, é um slide que eu, inclusive, copiei de um, de um professor da USP, é, chamado Giuseppe Romito, é, uma grande referência também para mim como, como professor de periodontia, e como figura humana também, um cara muito legal. E o Giuseppe falou é, numa aula dele, ah, inclusive numa atividade da própria Sobrap, né? eu lembro de ter assistido o slide dele, onde ele coloca a saúde periodontal como estando apoiada em dois grandes pilares. Né? Dois grandes pilares. Quais são eles? Bons hábitos de higiene bucal, todo mundo sabe, né? e cuidados profissionais regulares. Então, para a gente ter saúde periodontal, a gente tem que entender que ah, o profissional, né, com a sua atuação clínica, com os seus cuidados, ele é capaz de colaborar com o um paciente que desenvolve bons hábitos de higiene bucal, geralmente, geralmente ah, estimulados... Ah, né, a partir de ações desse mesmo profissional é, esses, esses esses hábitos desenvolvidos por parte do paciente o que eu gostei também que o José falou é, e esse e o que ele falou na verdade está é, fundamentado num artigo né é, que é parte lá da da nova da classificação atual das doenças periodontais desculpa né é, ele fala lá que, é, nesse artigo, e o Giuseppe é, replicou isso, que o acúmulo de biofilme ele é responsável por 20% do risco direto de desenvolver periodontite. Ou seja, beleza, Eu para ter periodontite, a gente sempre entendeu que é, todo mundo tem que ter acúmulo de biofilme, mas no, no contexto da instalação da periodontite ou do desenvolvimento da periodontite, só 20% são explicados são explicados pelo acúmulo de biofilme. A gente tem, portanto, 80% da explicação, vamos usar o termo explicação aqui entre aspas, é, 80% da explicação de alguém desenvolver periodontite, ela está relacionada com fatores e indicadores de risco ou numa análise mais ampla, numa resposta imunoinflamatória mediada aí por por, uh, por agentes, né, de defesa por, por, por mecanismos de defesa do hospedeiro. Então a gente tem uma uma a gente está diante de uma realidade que nem sempre foi realidade, né lá atrás o, o, a nossa preocupação como periodontistas era ah eu tenho que descontaminar eu tenho que descontaminar eu tenho que descobrir qual é a bactéria que é a mais ruinzinha como o professor Salom sempre falou qual é a bactéria ruinzinha qual é a bactéria que não é tão ruinzinha e essa bactéria ruinzinha eu de repente tenho que dar um antibiótico para para o paciente combater essa bactéria ruinzinha ao longo do tempo a, a ciência foi mostrando, e hoje a gente tem isso de forma mais clara, que entender quem é a bactéria ruimzinha ou boazinha é importante, lógico que é importante, mas não responde tudo. Pelo contrário, responde uma parcela, responde por uma parcela pequena né, do, do contexto da periodontite. É muito importante. Ah, aí vocês podem estar pensando, pô, mas o Renato não disse que ia falar de, de retalho. Por que ele está falando disso? Porque a gente precisa entender que o nosso papel como profissionais é descontaminar a superfície radicular para responder por 20%, 20 do risco direto do desenvolvimento de Os outros 80% que tem a ver com esses fatores indicadores de risco não necessariamente dependem do que a gente vai fazer na superfície radicular. Isso é muito importante, é a gente entender que o nosso papel ele é muito mais amplo. A gente não pode mais tratar o paciente periodontal como um cara que tem uma boca suja, né? um cara que não escova os dentes. Esse, esse, esse conceito já está mais do que ultrapassado. A gente tem que entender o doente periodontal como um, uma figura, como um indivíduo que é, tem muitas vezes, um perfil imunoinflamatório diferente de um, de um paciente que, por exemplo, não tenha problema periodontal. Entender que esse perfil imunoinflamatório inflamatório é, é capaz de influenciar mais ou menos o desenvolvimento da, da periodontite que esse paciente, porventura, vem a desenvolver, é a chave para o sucesso dos nossos tratamentos. Né? Muito bem. Então, quando a gente pensa em terapia periodontal, a gente tem que pensar em algumas questões que estão envolvidas nesse entendimento. Será que a gente consegue medir corretamente? Eu não vou entrar nessa discussão, né? porque a gente teria que falar muito sobre isso que eu estava falando agora há pouco, sobre, sobre perfil imunoinflamatório, sobre como a periodontite se instala e se os meios diagnósticos que eu tenho para detectar o que a periodontite causa, né, se esses meios são efetivos. Então, não vou falar de diagnóstico, porque senão a gente enveredaria por uma, por uma outra seara que talvez a gente não chegasse amanhã e não chegasse num, numa finalização. O que é que eu vou conversar com vocês aqui? Ou melhor, o que a gente poderia abordar? Será que a gente consegue determinar descontaminar completamente uma superfície radicular contaminada, né? é, ali coberta por cálculo e ou por biofilme? Quais são as dificuldades técnicas associadas com, com, o, com o tratamento periodontal em si? Né? E uma terceira pergunta seria, quais são os pacientes que são beneficiados? E eu também não vou falar sobre essa terceira questão porque a gente falaria também desses fatores indicadores de risco. Então, o que eu quero mais me ater a, a responder aqui nessa conversa de hoje é exatamente essa primeira pergunta, ou melhor, o desmembramento dessa primeira pergunta. Será que a gente consegue descontaminar completamente? A gente tem, quando, vai, quando pensa nessa pergunta, a gente fica diante de uma série de de aspectos ah, que merecem ser considerados. né? Por exemplo, é, eu posso ter uma bolsa de 10 milímetros e ela ser de fácil acesso, eu posso ter uma bolsa de 5 milímetros de profundidade e ela ser de dificílimo acesso. Né? Então, não tem a ver só com a profundidade de sondagem, tem a ver também com a dificuldade de acesso. Eu tenho também alterações anatômicas nas, nas superfícies radiculares que podem dificultar o ato de descontaminação, o ato da instrumentação periodontal, como o professor Márcio Grise abordou ontem na aula da Sobrata. Eu tenho também que entender que nem sempre a largura da bolsa periodontal é compatível com a dimensão dos meus instrumentos. Eu posso, às vezes, precisar de instrumentos menores, de magnificação, eu preciso entender também que, para descontaminar, muitas vezes eu estou diante de defeitos infraósseos ou intraósseos, né? que são é, situações ainda mais difíceis de abordar sob o ponto de vista da, da acessibilidade do defeito. Eu ainda tenho que pensar que o cálculo residual é uma realidade. Né? Há estudos que mostram. Que cerca de 80%, perto de 80% da superfície considerada livre de cálculo clinicamente, quando o dente é removido e levado ao microscópio, 80% das vezes ainda havia um cálculo residual, ainda que seja sob uma análise microscópica. Mas vamos pensar, eu sempre falo isso nas minhas aulas, vamos pensar que a gente, nós periodontistas, né? É, vivemos de raspar. Né? Imagina você se dedicar a um ofício, né? se dedicar a um ofício em que 80% das vezes você não cumpre aquilo que você deveria realizar. Né? Poxa, é uma porcaria esse ofício. É melhor largar. Por que, que a gente não larga? Porque esse pouco de cálculo residual, muitas vezes ele é compatível, a gente torna a superfície radicular biocompatível, torna a superfície ca radicular é, capaz de receber uma cicatrização periodontal. Tá? Então a gente vai conversar um pouco ao longo dessa nossa conversa, ao, nosso, ao longo dessa nossa atividade de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre alguns desses aspectos. Tá? É, pessoal, eu queria que vocês me dessem aí um feedback uh, em relação o conteúdo até agora. É, é, se está tudo bem, como é que vocês estão acompanhando isso, se, é, é, se vocês estiverem entendendo, eu puder seguir aqui, digita 1, um, tá? e se eu tiver que voltar, digita 2, que eu volto sem problema nenhum. Tudo bem? 1, um, se tiver todo mundo entendendo, 2, se eu precisar voltar. Olá, Luciana de Belo Horizonte. Obrigado pela presença. Vamos embora? Então, vou seguir. Joia. Vamos embora. Maravilha. Então, deixa eu voltar lá. Então, ó, de que, é que a gente está falando? Né, do, do, com quem a gente está lidando. A gente está lidando com um troço chamado periodontite. Né? E aí eu não vou ficar aqui também, como eu já falei, ah, divagando ou, ou conjecturando sobre os métodos de diagnóstico, tal, tal, tal, ou sobre as falhas do método de diagnóstico, nem sobre a definição de periodontite. Não é isso que a gente está para conversar aqui hoje. Tá? Mas a periodontite, em última análise, é uma situação onde eu tive uma perda de inserção eu detecto essa perda de inserção é, por sondagem ou, ou, ou melhor dizendo, sondagem e ou, né, é, por uma avaliação radiográfica, né, é, a partir dessa periodontite, eu vou, ou da detecção dessa periodontite, eu vou demandar uma instrumentação periodontal e vou querer, né, vocês viram ali a, a curetinha trabalhando, né, então, está aqui a curetinha, ó. Tá? Curetinha trabalhou, descontaminou a superfície radicular. Observa que há uma contração da margem gengival. Né? A margem gengival estava ali, ó. E a margem gengival recuou para cá. Muito bem. Né? E eu quero que, ao final, ou depois de algum tempo que eu é, realizei esse procedimento de descontaminação, eu vou querer que haja um restabelecimento da saúde. Então, o que, é que, o que é que eu vou é, encontrar, né, idealmente e na grande maioria das vezes, graças a Deus? O que é que eu vou encontrar como resultado do meu tratamento periodontal? Eu vou encontrar o restabelecimento da saúde, que ao meu exame clínico vai responder na forma de redução da profundidade de sondagem e ou, hoje, na melhor das hipóteses, e ganho de inserção clínica, tá? Então eu posso ter ali uma contração da margem, mas uma redução significativa da, da profundidade de sondagem que repercute na forma de ganho de inserção clínica. Muito bom. A pergunta que vem é: eu reduzindo a profundidade de sondagem, né? Eu tive neoformação óssea? Será que eu tive? O que é que vocês acham? É bom, é bom até a gente é bom até a gente fazer essa essa avaliação aqui de como é que vocês enxergam isso. E aí? Vocês acham que é, eu tive formação óssea? Coloquem aí no, no chat. Oi, Lucídia, Maurício, Kenia. Se quiserem, vão lá para o para o YouTube, youtube.com barra Oh, perimentorvip, não, desculpa, perimetor. É porque Lucida é nossa aluna do perimetor VIP, Deusmar também, e aí por isso que eu fiquei com o perimetor VIP. Estou com o fone errado aqui. Por isso que estava doendo a minha... Por isso que estava doendo a minha... o meu ouvido. Sim, sim, sem dúvida, Deusmar. Você tem razão. Um grande abraço, João. E aí, pessoal? Houve na formação óssea? O que vocês acham? Bom, acho que, vai, acho que vai chegar depois aqui a resposta. Mas eu vou seguir: depois a gente volta nisso. A resposta, a resposta para essa... Já chegou uma resposta lá na hora que eu saí. Isso, Marlene. A resposta, na verdade, agora estão chegando as respostas, tem um delayzinho, né? A, a resposta é não. Né? Não, houve, não houve neoformação óssea. O que é... Então, aqui é saúde a saúde é restabelecida. A resposta é não, não houve neoformação óssea o que o que a gente pode até ter tido é uma neoformação óssea na porção mais apical dessa bolsa periodontal, né? Mas essa neoformação óssea não foi proporcional à destruição é, que a periodontite produziu. Por que que isso é importante de saber? Porque o que a gente vai ter sempre como reparo, né? A menos que a gente lance em mão de algum procedimento regenerativo, né? O que a gente vai ter como reparo vai ser sempre a formação de um epitélio juncional longo. Um epitélio juncional que vai é, compensar essa destruição que a periodontite é, produziu. Né? Então, eu vou ter um, uma formação de um epitélio juncional de dimensão mais larga, e isso é, pode, sem dúvida, ah, ah, ser considerado como um reparo efetivo da lesão periodontal. Eu estou querendo dizer com isso que a gente nunca tem neoformação óssea? Claro que não. Né? Vocês estão vendo aqui um caso ó, onde a gente viu, de fato, né, a gente consegue detectar radiograficamente, clinicamente vendo redução de profundidade de sondagem né, e radiograficamente vendo ali a resolução do defeito periodontal. Uma neoformação óssea, uma regeneração, por que não dizer, do... do, do do aparato ali de inserção. Renato, formou osso, semente e ligamento? Grande chance, grande chance. Eu não fiz nada para isso. A conformação do defeito ela era mais favorável à regeneração óssea. Isso é também uma conversa para um outro momento, não é isso que eu quero abordar aqui agora. Tá? Mas só para mostrar para vocês que é possível que a gente tenha a formação óssea um pouco mais... Ah, marcante, significativa, é, do que uh, na maioria das vezes. Né? Eu posso ter situações de neoformação óssea importante, como a gente está vendo aí em alguns defeitos periodontais que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Agora, o que é que a gente vai ter como uh, padrão? O padrão vai ser a, a redução da profundidade de sondagem a partir... A partir da formação de um epitélio juncional mais longo. Tá? Então, é, é no epitélio juncional que essa sonda periodontal que está aqui, ó, nessa foto da direita da tela de vocês, né? aqui, ó, nessa foto da tela, na, na foto de, do, do, de 90 dias de acompanhamento, é o epitélio juncional que está impedindo a entrada da sonda, o que está reduzindo a entrada da sonda. Quanto formou de osso, não sei. Eu não sei porque Eu não fiz uma a extração do dente essa avaliação. né Eu não fiz nenhuma marcação na raiz. Eu simplesmente raspei, descontaminei a superfície radicular é, e reavaliei. Tá? Agora, é, dizer para vocês quanto formou de osso, eu não sei. E o que me interessa? O que me interessa saber? Basicamente nada. Né? porque a literatura durante muito tempo se preocupou em, em, em questionar o papel uh, de selamento biológico do epitélio longo, especialmente quando iniciaram os estudos da, de regeneração, né? Havia uma preocupação muito grande. Poxa, eu tenho que formar novamente. E a periodontite do não destruiu o osso, o semente e o ligamento? Como é que eu vou compensar isso com o epitélio juncional longo? Ah, é um tecido mais mole, ele não vai resistir. Né? E aí, eh, alguns trabalhos foram feitos para eh, tentar ah, comprovar, ou, enfim, né? eh, reafirmar essa, essa situação. Um deles é esse aqui, de Magnusson e colaboradores, em 1983. É um trabalho clássico onde eles tiveram como objetivo avaliar se a unidade dentro gengival né? com epitélio funcional longo seria menos eficiente contra a infecção da, da, do biofilme em relação ao epitélio de comprimento normal. O que é que eles viram? Que o infiltrado inflamatório ele não se estende de forma diferente nas duas medidas de epitélio funcional, tanto longo quanto curto. A função de barreira do epitélio funcional longo não é inferior a do de também normal. O que é que interessa então? Interessa que depois que você descontaminou subgengivalmente, que o paciente controle supra e você, como profissional, atue também ajudando nisso. Que volta para o nosso primeiro slide, né? Os dois pilares da saúde periodontal. Não fala lá nos dois pilares da saúde periodontal que tem que ter osso, né? Até a junção cemento-malte. Não fala lá. Fala lá que tem que ter cuidados profissionais regulares e também fala lá que tem que ter bons hábitos de higiene bucal. Então, a gente precisa virar a chave. Né? A periodontia, de alguma forma, já virou essa chave de que o tratamento periodontal ele é, efetivo, ele é efetivo e que os padrões de reparo que a gente tem são padrões confiáveis no longo prazo, desde que o paciente esteja sob constante reavaliação, sob constante cuidado. Tá? Agora, a gente pode se deparar com situações uh, como essas duas aqui que vocês estão vendo na tela. Né? E aí eu queria, de novo, é, chamar a atenção para um, a participação de vocês, na verdade. Na verdade. Eu não sei se vocês conseguem... Aqui no Instagram, eu vou descrever, porque talvez o reflexo aqui da luz não esteja ajudando. Do lado esquerdo da tela, tá? vocês têm uma foto de um canino superior direito com uma bolsa periodontal de 10 milímetros de profundidade na distal desse canino. E é, na foto do lado direito, a gente tem uma bolsa periodontal... De 8 milímetros de profundidade, na distal do dente 16. E a minha pergunta é: onde é que o acesso é mais difícil? É na bolsa mais profunda ou é na bolsa mais rasa? Porque a bolsa de 8 é profunda, é, mas ela é mais rasa do que a bolsa de 10. Não é verdade? Onde é que o acesso é mais difícil? Coloquem 1 um, para quem acha que é no canino ou 2 para quem acha onde que é no molar? Vamos lá, o que, é que vocês acham? Vamos lá, me digam aí, deem aí a opinião de vocês em relação a essa questão que eu fiz agora. Um para quem acha que é o canino, dois para quem acha que é o molar a situação mais difícil de tratar. Quero ver aí o, a participação de vocês. Lucília, dois, Tiago, dois, Fabiana, dois, Luciana, dois. Lógico, né? o canino está aqui, está aqui na frente. Né? O canino é fácil, a gente está vendo o paciente abriu a boca, a gente já está vendo o canino. Né? É, é lógico que o canino é mais, difícil, é mais fácil. Né? Eu, o, meu, o meu orientador, o professor Salom, sempre falou isso, é, acho que ele fala até hoje, ele sempre fala assim, é muito fácil ser dentista de canino a canino. Né? É, é muito fácil fazer endodontia de canino a canino. Para mim não, para mim é difícil. É muito, é, muito é, o acesso para fazer uma restauração. Eu não estou falando da dificuldade estética, tá? Mas o acesso visual para fazer uma restauração é melhor no dente anterior do que no dente posterior. Fazer um preparo de prótese uh, é tudo mais fácil de ver, né? Além da questão anatômica. Mais uma vez repito, uh, não estou falando da questão estética, tá? Mas é muito mais fácil ser dentista de canino a canino. Ser periodontista ou, ou instrumentar periodontalmente, também é mais fácil de canina a canino. Ainda que eu esteja diante de uma bolsa muito, muito, muito profunda, ou mais profunda no canino do que no molar. Então, a discussão não tem que ser é, ah, a bolsa é mais profunda, por isso é mais difícil. A bolsa é mais profunda, mas ela pode estar localizada numa região de mais fácil acesso. Tá? Não necessariamente uma bolsa menos profunda, ela é mais fácil de tratar. Então, ó, é, de uma forma geral, comparando essas duas situações, né, no canino o dente é unirradicular, o acesso visual é muito mais tranquilo, a ergonomia de trabalho é muito mais favorável, a raiz é calibrosa, é volumosa, então é, a adaptação do meu instrumento raspador vai ser melhor. No molar tem, é, é, é multirradicular, a dificuldade de visualização é grande. Né? Eu tenho que jogar mais luz lá, tenho que usar a visão indireta. A ergonomia muitas vezes é desfavorável, porque a posição do paciente começa a ficar um pouco mais difícil de você equalizar. Tem a questão das bifurcações, que por si só já representa uma grande dificuldade. Então, comparando o acesso... De uma bolsa mais profunda, né? parece bem, mais, bem menos complicado do que o acesso de uma bolsa menos profunda. Eu não estou dizendo que a bolsa de 8 é uma bolsa rasa, lógico que não. Mas é uma bolsa menos profunda do que a bolsa de 10. É só para ilustrar. Aí, ó, a gente está diante dessa situação aqui. Um defeito infraóssio num incisivo inferior. Ah, Renato, mas você acabou de falar que um dente anterior é mais fácil de acessar do que um dente posterior. Beleza, mas olha esse defeito. Como é que eu chego ali? Como é que eu alcanço, vocês estão vendo aqui, numa foto ultra ampliada, né? é, numa felicidade, inclusive, de, de, né? é, de hemostasia, uma felicidade tirar uma foto dessa. Quem, quem trabalha fotografando, é Tiago aí, que é também... É, é professor de, de periodontia, sabe o quanto difícil é fazer foto com sangue, né? ou sem sangue, melhor dizendo. É, então, a gente está vendo num momento mágico, está é, né? tá, tá congelando um momento mágico, que na cirurgia em si não é, não é a realidade, Isso aí está coberto de sangue e um monte de coisa. Como é que eu vou alcançar, com toda essa dificuldade de visualização que o sangue produz, e ainda com essa estreiteza desse defeito. Né? Ah, como é que eu alcanço naquela porção bem apicalzinha para descontaminar? Será que eu consigo? Será que eu consigo, melhor dizendo, sem afastar um retalho? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas vamos seguir. Então a gente pode tentar pensar em curetas né? é, de menor calibre, de menor dimensão, como a cureta Mini 5. Né, que é uma, uma adaptação da cureta grace convencional para exatamente alcançar mais, mais longe, né, mais apicalmente e em defeitos mais estreitos, em, em bolsas mais estreitas. Eu posso pensar em usar uh, ultrassom, pontas de ultrassom de menor calibre também, né, considerando que eu tenho, a literatura me mostra, uma efetividade similar. Em termos de descontaminação, fazendo raspagem manual ou raspagem com ultrassom. Né? Apesar de a, a maioria dos estudos né, mostrarem, é, mostrar, melhor dizendo, a maioria, é, mostrar que eu tenho algumas vantagens né, quando eu penso na, na raspagem manual, como melhor sensibilidade tátil, oportunidade para observar e corrigir hábitos né, do paciente e avaliar mais rapidamente necessidades adicionais, e tenho menos tempo, é, menor tempo de cadeira do paciente, não preciso estar afiando, eventualmente preciso trocar as minhas pontas de ultrassom, e tenho, às vezes, dependendo do calibre da minha ponta de ultrassom, do meu incerto, é, acesso a defeitos mais profundos. Né? Então, posso pensar ó, que uma cureta, por exemplo, ela pode chegar ali e não alcançar aquela, aquela porçãozinha mais apical, do defeito é, infraósseo, né? ao passo que a minha pontinha de ultrassom poderia chegar um pouquinho mais longe. E agora, será que ela chegaria mais longe sem que eu afastasse o retalho? Né? Talvez não, numa situação como essa aí da clínica, ou da clínica não, da foto que vocês estão vendo, talvez não, certamente não. Então, é, de novo, a gente não pode é, fechar a questão dizendo assim, ah, não, é, Renato falou que o dente anterior é, eu não devo abrir o retalho. Né? A gente vai ver as consequências disso mais o final dessa apresentação, né? daqui a pouco. Mas é, eu estou falando para vocês que há situações em que lançar mão de um retalho e de instrumentos de menor calibre são a, o fundamento para a gente chegar num bom.